é, engloba várias etapas. Primeiramente, nós devemos avaliar em que fase o indivíduo está em sua doença. A, a, as três fases que existem são as, a fase leve, a fase moderada e a fase avançada. E cada uma delas tem sua peculiaridade. O tratamento farmacológico que é feito através dos medicamentos direcionados à doença visa especialmente compensar os déficits cognitivos, que englobam a memória, a atenção, a capacidade de julgamento, a concentração e assim por diante, e aliviar as alterações do comportamento. Nós temos algumas drogas que foram aparecendo progressivamente a partir de 1992 e especialmente a partir de 1993. Em 92 foi lançada a tacrina, que chegou a ser comercializada na maior parte dos países, mas era uma droga que, embora tivesse uma efetividade em relação à desaceleração da doença, eh, tinha muitos efeitos colaterais, muitos efeitos nocivos por parte dela em relação ao organismo. Então ela deu lugar a outras drogas no ano de 93, o donepezil. E, a partir daí, a rivastigmina, alguns anos depois, e mais alguns anos, no ano 2000, a galantamina. Então, essas quatro drogas fazem parte de um grupo de substâncias chamado inibidores da acetilcolinesterase, que são drogas que visam repor, especialmente, uma substância que é considerada uh, a, a padroeira, a, a, a controladora da memória. Nos últimos três anos, nós temos também disponível uma outra droga, cujo nome é químico, uma nova substância, chamada memantina ou memantine. E esta substância tem por objetivo também atuar na cognição e no comportamento do indivíduo, eh, especialmente através de um outro mecanismo de ação, de forma que a gente pode eh, usá-la. Eh, sozinha, isoladamente, ou em combinação com uma das drogas do primeiro grupo. Nós temos que considerar também que há fases, especialmente os indivíduos que vivem mais tempo, em que não existe resposta mais ao tratamento efetivo. Então, para esses indivíduos, nós podemos usar o tratamento paliativo, que visa especialmente controlar as alterações que levam a desconforto, a sofrimento, a dor e a inquietude, especialmente por parte da família. Desta forma, nós podemos tratar o paciente em sua plenitude. Realmente, a introdução destes medicamentos abre uma nova perspectiva para os pacientes de Alzheimer. A cuidadora Lilian Alique, atual presidente da Abras, explica como ter acesso ao atendimento e medicamentos específicos através da rede pública. O Estatuto do Idoso prevê que a saúde do idoso seja atendida em todos os seus aspectos e considerando a sua fragilidade. O Ministério da Saúde criou em abril de 2002 a Portaria 702, que cria o Centro de Referência de Atenção à Saúde do Idoso em todo o território nacional. Dentro desse esquema há o atendimento do idoso com doença de Alzheimer. Os Centros de Referência de Atenção à Saúde do Idoso estão integrados ao Sistema Único de Saúde. E dentro de uma das suas áreas de atuação está o atendimento ao idoso com demência, ou seja, o portador da doença de Alzheimer. Também foi criada a portaria 703, ligada à 702, que prevê a entrega dos medicamentos relacionados à doença de Alzheimer, conforme protocolos eh, pelo centro de referência. Esta portaria criou 74 centros de referência em todo o país, dos quais só 26 estão funcionando. O que quer dizer? Não atendem à demanda e nem estão geograficamente colocados para atender toda essa demanda. As famílias com portadores de Alzheimer em estados e municípios onde não há atendimento do SUS, nem do centro de referência, eles procuram a rede particular, os, os médicos particulares, que por sua vez tentam ajudar enviando suas prescrições à rede pública. Em alguns municípios, a boa vontade do secretário de saúde local ou do estado resolve essa situação encaminhando essas percepções para a farmácia de dispensação pública. Há outros municípios onde todo esse trabalho é exercido por algum posto da atenção básica, ou seja, o UBS, posto de atendimento, ou PSF, que é o Programa de Saúde da Família, e aí a dispensação ocorre pelo próprio município. O medicamento, e até o atendimento, é o direito de todos. É, uma, é o básico da, do, do SUS e da Constituição Brasileira. E é por isso que o Ministério da Saúde está revendo a Portaria 702, para que o atendimento do idoso, com todos os seus problemas de saúde, incluindo a demência, comece pela atenção básica, ou seja... Uh, UBS, uh, Programa de Saúde da Família, para repassar depois o idoso com doença de Alzheimer que precisa de exames mais sofisticados para uma unidade regional de referência onde ele receberá o atendimento e a medicação. Quando a pessoa tem problemas para encontrar o atendimento médico e também o, a dispensação da medicação, ela deve procurar ou a Secretaria de Saúde ou o Conselho Municipal de Saúde ou o Conselho Estadual de Saúde, onde ele tem direito de manifestar a sua, o seu problema e o seu pedido para que haja uma verificação na rede local ou do porquê do não atendimento para o seu idoso. Se você tiver algum problema ou precisar de esclarecimento, pode também ligar para a Brás no telefone 0800 551906 e pedir informação de como seguir a sua solicitação na área pública naquele determinado município. Não tenha constrangimento. Procure a Abras, uma associação que realmente tem prestado inestimáveis serviços em todo o território brasileiro. Na sequência deste vídeo, a terapeuta Viviane Abreu mostra a você a importância da reabilitação cognitiva. A reabilitação cognitiva é uma abordagem do tratamento, é um tipo de, de, é um tipo de tratamento que conta com... Uh, o que o paciente é capaz de fazer? Então, a gente avalia a função, a função cognitiva. Função, função cognitiva são várias, na verdade, seriam funções cognitivas, a memória, a atenção, a linguagem, o pensamento, tomada de decisão, raciocínio. Então, estas áreas cerebrais estão comprometidas pela doença de Alzheimer. E a gente faz uma avaliação de memória, avaliação da atenção de todas essas áreas e depois faz exercícios cognitivos. A definição ideal seria uma, um tratamento de cooperação, de cooperação entre o próprio paciente, o familiar ou o cuidador profissional e o terapeuta. O ideal é que essas pessoas estejam dentro da sala, estejam dentro da sala para que o cuidador veja qual é a reação do paciente, como é que ele reage, como ensinar, como fazer a tarefa passo a passo, como reconhecer a melhora, o que fazer quando a pessoa falha. Então, a gente tem que ter o cuidador na hora, presente junto. Então, para ilustrar, nós temos... Dois tipos de atividade, por exemplo, uma atividade de quebra-cabeça em que a gente pode trabalhar as habilidades espaciais, orientação espacial, a escolha da estratégia, a observação da cor, então a percepção da cor, da forma, do tamanho. Depois que a gente faz uma atividade cognitiva que exige um foco, uma atenção, uma concentração, nós precisamos deixar o paciente descansar. Uma tarefa muito prazerosa para as mulheres, por exemplo, é fazer pintura, mesmo as que nunca pintaram podem pintar, desde que a gente adapte esta pintura ou esta forma de fazer a atividade às condições do paciente. Então, as atividades vão organizar a rotina, organizar o dia a dia e o pensamento também dessas pessoas. Os benefícios de se fazer uma atividade mental ou desenvolver atividades são vários, melhora da autoestima, a melhora da socialização, porque quando você faz uma atividade você pode dar de presente para alguém, você pode mostrar que você é ainda produtivo, que você faz parte de um contexto de um status social, porque um doente de Alzheimer não tem só incapacidades, ele tem Muitas condições de continuar desenvolvendo algumas coisas, às vezes com ajudas. Uma coisa ajuda a outra. Você acreditar nas suas capacidades ajuda a manter, você fazer atividades ajuda a manter as capacidades e assim por diante. Impede o prog a progressão dos sintomas da doença. No conjunto das terapias cognitivas, além da reabilitação, existe também a arteterapia. Acompanhe com a doutora Sônia Fortuna.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 Uma dessas áreas é a jurídica. Acompanhe por quê? Não é porque a pessoa é portadora da doença de Alzheimer que ela deixou de existir no mundo jurídico. Assim como os nascituros e tem o seu direito, assim como a pessoa que vem a falecer tem a proteção do direito em relação aos seus bens, o portador da doença de Alzheimer, também tem o, o seu direito a ser garantido pela ordem constitucional. E são vários esses direitos, mas eu vou me reportar a, a um instituto que se preocupa em manter a capacidade civil do portador de Alzheimer através é, do exercício de, uma, de um representante, juridicamente nomeado como, nominado como curador. Esse curador é, deverá ser uma pessoa da família, que conheça muito bem o portador e que fará às suas vezes perante é, bancos, perante empresas, quer públicas, é, quer privadas, e todos os órgãos é, governamentais. Esse instituto é denominado pela lei civil como interdição. A interdição é, nada mais é do que a substituição pelo curador dos atos que deveriam ser praticados pelo portador da doença de Alzheimer. É muito importante ressaltar o momento em que deve ser promovida essa interdição. Ela não deve ser é, promovida antecipadamente, ou seja, o portador de Alzheimer, ele deve realmente encontrar-se no estágio da doença em que necessite dessa medida judicial. Sob pena de nós é, termos um progresso na doença, um tanto quanto acelerado em face da consciência dele de que foi retirado a, a, a, a, a, retirada a possibilidade de exercício dos próprios atos. O momento, no nosso entender, é, deve ser é, aquilatado através do cuidador, do próprio cuidador e do profissional da área da saúde, que vem acompanhando o portador de Alzheimer e que através de testes aplicáveis periodicamente ele poderá detectar é, que esse portador não tem mais condição de exercer os atos civis. Constatado esse momento, deverá ser procurado um profissional da área jurídica, no caso o advogado, que promoverá a interdição, todos os familiares devem estar atentos para a, o, os atos praticados pelo curador, de forma que esses atos deverão ser os atos de acordo com a vontade do portador de Alzheimer se ele estivesse capaz de exercê-los.